Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Cine Debate, do espírito conte -me. E para conhecimento de vocês, é, ele vai ficar gravado, tá bom? Esse Cine Debate, já estou falando aí para você lembrar também, o Ingrid, de apertar o botão para gravar. Já está gravando? Já, já, né? já colocamos aqui. Então, ele vai ficar gravado, aí depois vai ficar disponível aí nas redes sociais do Espírito conte no YouTube e no Spotify, é isso mesmo, né Ingrid? Isso, exatamente, depois a gente vai estar publicando aí nas redes para que a gente consiga um alcance maior, né, levar essa mensagem aí para muita gente. É, eu acho importantíssima essa gravação, é, é isso que ela falou, para a gente disseminar, né, esse, esse tema tão, tão relevante que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, vamos lá então, vamos começar. O Spiricoltme, ele surgiu em 2016, e ele, além de ser um documentário, gente, ele é um movimento que tem o propósito de inspirar o maior número de pessoas. Ele conta com seis histórias que promovem impacto social e ambiental em comunidades tradicionais e periféricas de diferentes regiões do Brasil. Histórias que resgatam e valorizam saberes ancestrais, culturais e, e, de, e valores, né? É, são histórias que inspiram e transformam vidas, como a do educador Irton Silva. Ele idealizou o Instituto Som da Pele e o grupo Batuqueiros do Silêncio, com o propósito de incluir jovens surdos na música. A gente tem também uma dessas seis histórias, a história da Bumeram Bipá, fundada pelo Gui Brammer, que foi criada para dar vida aos resíduos que seriam descartados em aterros sanitários. Temos a gastronomia periférica, criada por Edson Leite e Adélia Rodrigues, que transformam a vida de mulheres periféricas através da gastronomia. Temos aqui a Revolução Solar, liderada por Eduardo Ávila, que tem o propósito de ampliar o acesso à energia solar em comunidades. Temos a história da SDW, criada pela Ana Luísa Bezerra, com o propósito de transformar a vida de, mulheres, de milhares de pessoas que vivem sem acesso a água e saneamento, ainda nos dias de hoje, né, infelizmente. E para finalizar, a história da Seringô, que é a junção do Francisco Samonek e a sua sócia, a esposa Zélia Damasceno, que promove a inclusão e a geração de renda das comunidades indígenas, ribeirinhas e seringueiras através da borracha natural. Bom, gente, hoje a gente está realizando esse cine debate, então, para falar sobre esses temas, como eu disse lá no começo, que são temas muito relevantes, né? são temas voltados a empreendedorismo, propósito, impacto social e ambiental, e sobre valores humanos, né, como empatia, colaboração, e vamos combinar que são competências aí tão necessárias, né, para contarmos novas histórias, além de trazer, assim, qualquer curiosidade que surgir sobre o documentário. É por isso que a gente acredita ser tão necessário, né, essa disseminação desse vídeo, desse, é, quem escutar também no no Spotify, porque o nome já fala, né? Mas ele traz muita inspiração. E a gente acredita que os temas abordados aqui no filme, eles podem conter conteúdos também educacionais, contribuir para aprendizado, além de despertar e inspirar novos agentes de transformação, que é isso que o mundo está precisando. E uma coisa legal... O oh, Inspire Conti, ele é um documentário realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e produzido pela Inspire Narrativas. Então, já aproveito também para agradecer ao nosso patrocinador Atacadão e aos nossos apoiadores, que são a Gestão Cairós, Parlare, Ecoar, Unibus Cultural e Hand Talk. E aí, hoje a gente está recebendo dois convidados muito especiais aqui no Cine Debate, né, que são os protagonistas, um, do, um dos protagonistas aí né, do Espírito que é a Zélia Dalmaceno, que ela é fundadora e coordenadora pedagógica do artesanato da Siringô e o Irton Silva, mais conhecido como Batman, fundador do Instituto Som da Pele e idealizador do grupo Batuqueiros do Silêncio e a gente tem também a idealizadora e diretora do documentário Ingrid Queiroz que sem ela né Ingrid a gente não não estaria aqui né se ela não tivesse sonhado aí realizado corrida atrás a gente não estava aqui hoje falando sobre isso bom é isso gente boa tarde muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por, pelo tempinho de vocês, Batman, Zélia, Ingrid, Márcia, Lara, Lauro, e todo mundo que vai ouvir, vai ver esse vídeo aqui, que, que vai ser muito legal. Então, nossa, eu falo demais, né? Mas é assim, ó. Então, para eu parar de falar, eu vou, a gente vai começar agora, eu vou fazer umas perguntinhas para a Zélia, para a Ingrid também e para o Batman, e a gente. É um bate-papo, tá, gente? Eu vou começar perguntando algumas coisas para eles que a gente acha relevante que vocês saberem, para causar também mais curiosidades. E depois eu abro para vocês, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Tá bom? Alguém também já quer falar alguma coisa, tá tudo bem? Posso dar andamento, Ingrid? Sim, sim. Vamos lá. Então eu vou começar com a Zélia. O Zélia, me conta um pouquinho: quem é a Zélia? Vamos começar por aí, quem é a Zélia? E já pode emendar aí é, qual que é o propósito da Seringô, né? O que que, o que que você faz lá? Ok, boa tarde, muito obrigada pelo convite, Fico muito feliz né? que a gente vive trabalhando com comunidades e de repente a gente vê o trabalho da gente sendo apresentado assim, através de um, de um filme, né? Com toda essa pompa, que até pipoca, a Francisca disse que tinha. Que bacana. Então, eu sou a Zélia, a gente trabalha com comunidades. É, eu vim de uma família, sou a segunda filha de 11 filhos, todos vivos, graças a Deus. De uma família bem grande, que mora, que mora no interior ainda, né? Minha mãe é viva, com 78 anos. E... Ao longo da minha história, fui bancária, trabalhei em gráfica e conheci o Francisco no meio de um trabalho da gráfica, né? da gráfica onde eu trabalhava. E o Francisco me falava sobre o trabalho dele em comunidade já. E logo a gente foi morar junto sim, né? Sim. e eu via a dificuldade dele com pessoas em campo. E aí eu resolvi sair da gráfica e enfrentar esse trabalho. E nessas comunidades, eu olhava para as pessoas, era, era eu que estava ali, eu me identificava com aquelas meninas, carregando água na cabeça, cuidando das crianças, não tem, a mulher não tinha renda, então eu comecei a, tipo, gente, eu vou me encontrar, me encontrei nesse caminho aqui. E começamos a fazer um trabalho junto, isso ainda no Acre, e depois viemos para o Pará, e hoje onde a gente está, que é a minha terra, onde a minha família está. É, eu conheci esse trabalho no Acre, e aí viemos para cá. Francisco sempre trabalhando com pesquisa, melhorando cada dia o trabalho, para a gente poder implantar nessas comunidades. E a ideia era gerar renda, mas estava tudo muito solto. né? Era o homem que trabalhava, e a mulher ainda não trabalhava conosco e começamos a trabalhar, a fazer o artesanato de borracha. Mas a ideia era que tivesse um produto pronto para mercado, não tivesse o um atravessador no meio, que o dinheiro do lojista, da pessoa que compra o produto, viesse direto para essa família. Era essa a nossa busca. E, graças a Deus, deu certo, não foi tão rápido, demorou muito, até as, as, as comunidades entenderem que aquele trabalho era delas, para elas, né? A gente, na verdade, estava resgatando uma atividade que estava quieta lá, né? Ninguém mais falava de borracha natural. Então, o perfil dessas famílias era 50, é, 30, 40 anos que ninguém ia lá cortar seringa, mas ela estava lá viva, né? E eu brincava, eu digo, gente, o dinheiro vai cair, a moeda vai estar tá lá na árvore. Então, vamos tirar esse, esse, esse látex e vamos transformar esse em produto. Hoje a gente tem um leque bastante grande de produto, bastante gente no Marajó, Tapajós, aqui no Pará, que trabalha né, e que sustenta com o artesanato. Homens, mulheres, jovens que estão envolvidos nesse trabalho e a gente tenta com os multiplicadores... É, fazer é, com que esse trabalho gire, né? com que ele aconteça realmente, que, que não seja centralizado na mão de um, que todo mundo se empodere desse conhecimento e leve e, e passe para as outras pessoas, para as próximas gerações. Essa é a ideia que eu e Francisco temos, a gente até fala, olha, eu já tenho", ele disse que eu já tenho 70, ele já tem 50 e poucos anos, já não vamos viver mais 50, então é de vocês, cuidem, então essa é a nossa busca. Peguem essa inspiração aí, né? <risos> é isso aí. E o Inspire veio, o Inspire Conte, a Ingrid ligou pra gente, conheceu o Francisco, na verdade, a história, e aí foi com a gente a comunidade, foi muito bacana, acho que o pessoal ainda tá, sabe... Hum. Ainda não compreendeu tudo, né, ainda tá, nossa, nessa tela grande que eu estou, eu tô lá em São Paulo, as pessoas me viram, então é muito bacana que as mulheres, principalmente, os jovens, né, que, que, que participaram desse evento, que foi um grupo muito grande, né, lá no Tucumã, nessa comunidade, e... Isso deixou a comunidade muito feliz. Elas ainda não estão ainda vivendo a, a fama delas. Elas é. colocam, olha, a gente está no espiriconte, passa para as pessoas. Isso é muito bacana. Não é? é, é muito legal. O faz quanto tempo isso? Desde que você falou assim, ah, a gente saiu do ar, eu vi aquelas mulheres carregando água na ah. país, até, e aí você falou assim, não, eu quero mudar. E... Você imaginava que ia chegar onde chegou primeiro, assim, mas e quanto tempo depois que vocês pensavam, não, você ali com o seu marido, falou, não, vamos fazer isso daí, isso vai acontecer? É, no Pará, a gente, quando vinha visitar a família, sempre trazia, é, ia a algumas comunidades oferecendo olha, vocês não querem o trabalho? Isso já tem, no, eu estou no projeto há 24 anos, né? No Pará, no, na, aqui na, na região no, é, do Marajó e do Tapajós, a gente já está há mais de 15 anos. Né? Como falei, não é tão fácil, porque o homem, geralmente, ele acha que aquela, aquela atividade é dele, né? a atividade da seringa. Só uhum. que quem tira o látex é o homem, na maior parte das vezes, e quando um grupo não tem aquele homem que vai tirar, a mulher vai lá e faz. Uhum. Ela, então, então, a gente já está há bastante tempo, né? já tem bastante pessoas, tanto no Acre, no Amazonas, Rondônia, a gente passou ensinando, é, passando esse conhecimento para as pessoas. Agora, tem grupo que, nossa, ele abraça e vai embora, né? Hoje, a semana passada, por exemplo, tinha pessoal nosso no Rio Grande do Norte participando de uma feira. Já tem proposta de várias feiras. E teve gente lá, que a Lídia estava me falando, Ingrid, Sim. Que viu o Inspire, gente, isso aí é o material, é o trabalho que passou no Inspire, Eu tava... pessoas de São Paulo que estão lá na feira, então é bacana que a gente já está ouvindo outras pessoas em outros estados contando essa história, isso é muito legal. Ah, e a gente bom. também aproveita para saber as histórias dos colegas, né, como aí o som da pele, que é muito bacana, assistir, minha mãe assistiu, isso é muito legal, conhecer outras histórias, pessoas que estão fazendo a diferença, né. É isso aí, então eu já vou aproveitar o gancho também e quero saber de você, Iton. a gente, eu vou te chamar de Batman, porque é mais legal, né, <risos> me fala uma coisa... Qual que é o propósito aí dos batuqueiros do silêncio? Conta pra gente, conta um pouquinho de você também. Quem é o Batman? É. Acho que Deu. Uhum. travou? Deu. Travou para você, gente? Eu acho que ele travou, né? É isso? Acho que sim, Oi? Oi, alô. Ah, voltou, voltou. Você conseguiu me escutar? Escutei quando você perguntou sobre o, os Batuqueiros do Silêncio, qual o propósito do grupo, e você estava perguntando quem sou eu. É isso, isso para você aproveitar e já falar um pouquinho de você também. Então, como todos sabem, né? Eu sou um super-herói brasileiro, <risos> mas sou super-herói. Eu ganhei esse apelido, eu tive a sorte de nascer e crescer em Recife, em uma região muito rica em cultura popular, que é a zona norte da cidade do Recife. E lá eu dividia meu tempo entre tocar maracatu, tocar na escola de samba, andar de skate. E no skate eu ganhei o apelido de Batman. E no maracatu e no samba eu descobri que, que a música transforma vidas e que... Desculpa aí a participação da minha pequena aqui, que hoje ela é minha assistente aqui. Ela está fazendo uma mó bagunça aqui na gaveta. Mas que eu descobri que como a música. Muse... É, tem aqui uma participação especial da Kaira. Daqui a pouco ela aparece aqui na tela. E aí eu descobri como a música pode nos transportar né, para outros lugares. E, e como a música todo mundo fala o mesmo idioma, tá? porque às vezes chegava um, uma pessoa que nunca tinha batucado e chegava nos ensaios do, do maracatu e no mesmo dia estava lá batucando junto com outras 50 pessoas, né? E, e aí eu percebia isso desde cedo e ainda com, ainda criança, em uma dessas batucadas que eu improvisava com meus, com meus vizinhos, é, Acho que tem uma pessoa aqui. E aí, uma dessas batucadas que eu improvisava com os vizinhos, né, tem um... Bem, falei nela, ela apareceu aqui. Oi? Essa, essa é a minha assistente, de primeira ordem. Ela, Seja tipo, bem-vinda. <risos> Olá, Kaira. É, aí... Aí eu ficava, eu ficava percebendo, né, que esse vizinho queria batucar conosco. E eu convidava ele. E a mãe dele sempre dizia que ele não ia participar. E eu ficava é, sem entender, né, falar, pô, por que aquela mãe tá impedindo um filho de se divertir? Falei, espera aí minha mãe. <risos> Bom, mas você canta muito, bem. Aí... Olha o pichinho, olha o pichinho. Aí eu ficava sem entender, né? porque uma pessoa, uma mãe ou um pai vai impedir o filho de se divertir? E eu dizia, por que seu filho não pode vir batucar conosco? E aí ela disse, não, porque ele é surdo. E a música não é para surdos. eu falei, ó, oh, primeiro lugar a gente não está fazendo música. A gente está batucando aqui incomodando a vizinhança e a gente precisaria de um reforço que seria o seu filho, né, para reforçar a nossa equipe. E em segundo lugar, é, pro, eu eu tinha uns 11 anos, mas eu percebia já que para o som acontecer, alguma coisa precisaria vibrar. E aí eu falei, eu percebi que aquelas latas que a gente estava usando para batucar, que aquele meu vizinho surdo poderia sentir aquela vibração da lata, né, da madeira batendo na lata. E aí, naquele momento ali, eu percebi que aquela senhora estava errada e que deveria existir muitas outras mães e pais de surdos que pensavam igual a ela. E aí eu fiz uma promessa para mim mesmo que, quando eu crescesse, ia virar super-herói, ia criar um projeto de música para surdos e investigar a relação dos surdos com a música. E até chegar aos surdos, eu realizei atividades com... Pessoas em tratamento psiquiátrico, crianças com síndrome de Down e pessoas com deficiência visual, que eu ensinei a fazer, fazer, fabricar instrumentos, eu também sou luthier, né? fabrico instrumentos. Então, sempre utilizando a música como uma principal ferramenta de transformação social. Até que vim morar em São Paulo no começo dos anos 2000 e assim, o maracatu me trouxe né, a fabricação de tambores me trouxe para São Paulo. o Maracatu começou a ficar muito conhecido. Todo mundo queria ter um, um tambor, né, de maracatu que é tem o nome de alfaia. E aí eu assisti um filme chamado O resto é silêncio. Não tava Eu tinha que cumprir, né, o horário de uma ONG que eu dava aula. Mas a minha vontade era já estar em Recife, né, que era do Natal. E aí eu tava sentindo um, um, um, um banzo, assim, né? Eu falei, poxa, queria estar lá em Recife, e aqui tá tão vazio. E tava zapeando na TV, e vi uma imagem, né? De uma câmera dando um zoom, assim, dentro de um ouvido. E aí aquela imagem me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, isso deve ter alguma coisa a ver com música. E quando apareceu o título do filme, assim, foi... Foi... Foi muito impactante para mim, sabe? O nome, O Resto é Silêncio. Eu falei, caramba, eu preciso assistir esse filme. E esse filme era exatamente o que faltava para que eu iniciasse minha pesquisa, para investigar a relação dos surdos com a música. E isso foi em 2008. Em 2009 eu voltei a morar em Recife e criei o projeto Som da Pele, uma experiência musical que ultrapassa os limites do som. E me enfiei numa escola de surdos lá em Recife para mostrar para eles que a prática musical também poderia ser experimentada por eles e que traria muitos benefícios para eles. Porque com a prática musical a gente trabalha memória, raciocínio, concentração, percepção, coordenação motora e além de ser uma pessoa muito mais feliz, né? Calma aí que tem uma, uma revol revoltada aqui. Calma. Aí, e aí eu fiz a minha primeira oficina em 2009 nessa escola a gente montou uma banda, né? Eu tive algumas surpresas é, desagradáveis, sabe, durante essa primeira oficina, porque quando eu percebi que eu tinha inventado um alfabeto, eu não sabia falar quase nada de Libras, mas eu tinha inventado um alfabeto musical em forma de sinais visuais para a gente estudar um pouco de teoria musical, isso no primeiro mês de, de aula, e aí eu quis dividir essa alegria, né? Eu percebi que os, que os alunos estavam entendendo quando eu escrevia um ditado rítmico no quadro e eles batucavam na no, nos tambores. Eu quis dividir essa alegria com as famílias deles. E aí eu pedi para que eles convidassem os pais e as mães para vir assistir uma aula. E aí foi aí que eu me decepcionei, sabe? Porque eu lembro de um pai que chegou e ele me julgou, né? porque, infelizmente, né, nessa, nessa sociedade hipócrita que a gente vive, a primeira impressão é a que fica. né? Então O pai olhou assim e falou, como é que deixaram esse rasta para entrar aqui na escola, nessa, escala, nessa escola cara que eu pago para guardar o meu filho durante algumas horas do dia? E muitos pais pensam dessa maneira, sabe? Eles pagam um espaço para que os filhos deles fiquem, de alguma maneira, seguros e guardados durante algumas horas do dia, mas se os filhos estão sendo estimulados a, a desenvolver o conhecimento, isso fica em segundo plano, sabe? E eu não entendia isso. Então, alguns pais chegaram lá e esse pai, ele quando me viu, ele agarrou o filho dele assim, sabe? Protegendo o filho dele de mim, sabe? E, e o menino queria me dar um abraço, né? Porque toda toda aula que eu chegava, a gente, todo mundo trocava abraços e eles ficavam felizes quando eu trazia um instrumento novo para apresentar a eles, e aí o pai dele, esse pai falou, ô oh, professor, você dá, eu vim aqui para entender, você dá aula de música para o meu filho? Eu falei, sim, a música é para todo mundo, todo mundo nasce com musicalidade, e e aí eu acho que seu filho né, está despertando, a gente está conseguindo despertar essa musicalidade nele, ele falou, não, mas você está perdendo seu tempo, a música não é para surdos, eu falei pô amigo eu já ouvi essa frase antes e não concordei com ela e é por isso que eu tô aqui nessa escola por isso que a direção, eu consegui convencer a direção da escola a direção da escola abriu espaço para que a gente mostre que sim a música também pode ser para os surdos e aí o eu, eu mas era eu falava e as palavras não entravam no ouvido desse homem tá eu dizia e ele me falou ele é obrigado meu filho é obrigado a participar dessa aula eu falei, não, aqui a gente não obriga ninguém a nada. Aqui as pessoas têm que estar de coração aberto e de livre e espontânea vontade, né? Para entender o que é que a música proporciona para nós. E aí ele disse, então eu prefiro que meu filho fique em casa e venha para a escola só à tarde mesmo. Eu falei, que pena. E aí nessa hora eu vi o, o, umas lágrimas correndo, sabe, nos olhos do, do, do filho dele. Eu falei, pô, que pena. Aí ele falou, que pena o quê? Eu falei, que pena que o seu filho tem você como pai, né? O seu filho merecia ter uns pais que acreditassem mais nele e que, e que incentivassem ele a se desenvolver cada vez mais. Pô. E aí, eu falei, eu espero encontrar o seu filho depois que ele tiver a independência dele, tiver a autonomia, espero encontrar com ele em alguma outra atividade que eu realize aqui em Recife, porque o seu filho era um dos alunos mais aplicados e ele até me ajudava a explicar alguns assuntos para os colegas dele. E mais, enquanto ele tiver morando com você, eu sinto que isso não vai acontecer. E nesse momento eu percebi que, entre tantos obstáculos que eu iria enfrentar, tinha um que era o mais difícil, que é a ignorância humana, sabe? a ignorância do ser humano, que não consegue enxergar, é, além do, do que a lente, essa lente limitada que que, que essa sociedade excludente, preconceituosa e hipócrita coloca em nós, sabe? E para ele poder enxergar o que eu estava querendo trazer para o filho dele, ele precisaria mudar essa lente. Mas, infelizmente, é um trabalho que nem todo mundo está disposto a fazer. E assim eu continuei a oficina e a gente montou o primeiro grupo, que era o Grupo Som da Pele, fizemos a primeira ap apresentação. Pela primeira vez na vida, eu me vi num palco cercado de batuqueiros, só que diferente dos batuqueiros que me acompanharam a vida inteira, naquele momento ali eram batuqueiros surdos. E, e aí eu conduzia o grupo com sinais, né? eu inventei um sinal para cada figura de tempo, e fizemos duas apresentações em 2009 ainda. E em 2010 eu percebi que eu precisaria ampliar esse projeto. E aí eu escrevi um segundo um segundo projeto para um outro edital da Fundação Palmares. E agora, né, graças a Deus a Fundação Palmares vai voltar a ser a Fundação Palmares, que sempre foi. E aí a gente aprovou um segundo projeto e eu realizei o... Aí eu mudei o nome, né? O som da pele ficou sendo o nome do nosso projeto, e aí eu criei o nome Batuqueiros do Silêncio, um baque de nação promovendo a inclusão. E aí fiz uma oficina bem maior, num espaço público, né? E a primeira oficina aconteceu numa escola particular, e isso impediu que outros surdos que eu conheci em Recife participassem. Eles achavam que só quem poderia participar eram os alunos daquela escola. E aí eu tomei o cuidado de fazer a segunda oficina no espaço público. Pronto, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí a gente montou uma turma com 30, 30 batuqueiros surdos e daí surgiu o grupo Batuqueiro do Silêncio. E em, 2000, em 2010, alguns amigos meus diziam né, que, que eu estava ficando mais louco do que eu já era, querendo, montar, querendo viajar com um grupo de batuqueiros surdos, querendo criar, fazer arranjos para modificar algumas músicas minhas para que essas músicas as letras dessas músicas que fossem mais acessíveis. E em 2018, esses mesmos amigos né nos viram pela TV no palco de um evento mundial, um evento a nível mundial que foi quando a gente recebeu o convite para abrir a festa de encerramento das Paralimpíadas no Rio de Janeiro. aquele hum. foi um momento histórico. assim mas Não, até pra... Não <risos> só para mim, mas para todos os nossos batuqueiros né, do Silêncio que acreditaram na minha proposta desde o início e dividiram aquele momento especial comigo no dia 18 de setembro de 2016, lá no Maracanã. E eu até contei isso na semana passada, que estão gravando um, um outro documentário sobre nosso projeto lá em Recife. E aí eu falei que esse metrônomo... Eu criei um equipamento né que é um metrônomo visual e depois eu descobri que era uma tecnologia assistiva. E naquele dia, lá no Maracanã, as luzes do estádio inteiro estavam sincronizadas com o meu equipamento. Um equipamento que eu criei de um jeito tão artesanal, de um jeito tão despretensioso. Eu criei aquele equipamento só para me ajudar a explicar como funcionava o tempo na música. E naquela noite lá eu vi todo o estádio do Maracanã acendendo exatamente igual ao meu ao meu equipamento. Então, é inesquecível demais esse, essa nossa caminhada. Até agora, a gente está num, numa nova fase, a gente está agora formando educadores surdos com essa metodologia que eu criei, que é a metodologia Musilibras. Porque por mais boa vontade, por mais empatia, por mais dedicação que eu tenha, eu ainda sou um educador ouvinte tentando falar de música numa comunidade surda e aí nem sempre eu sou eles me dão a atenção que eu preciso e aí agora a gente resolveu formar educadores surdos para porque um educador surdo tem um trânsito muito mais tranquilo na comunidade surda e assim a gente vai mostrar que os limites existem nos ouvidos de quem ouve e não nas mãos de quem toca nossa, que legal, né, gente? Eu, vi. eu fiquei arrepiando aqui várias vezes. E olha... Eu sou, fã, sou fã dessas duas histórias, particularmente, assim, me encantam, me, me deixam, assim, muito feliz, assim. E você sabe muito que eu acho que... Eu uma... tenho encontrado vocês. Desculpa, tem um atrasinho, né, Ingrid? Aqui, aí você para de falar, eu já entrei e eu te corto, desculpa. Mas uma Não. coisa que eu acho que é comum em todo mundo, principalmente nessas histórias, né, é, é quando você falou, quando alguém fala assim ah, você é louco, né, então dizem assim, que se você tem uma ideia e alguém fala que você é louco, você fala assim, olha, eu tô no caminho certo, que é, é aí que eu tenho que ir, <risos> né, é isso mesmo. E uma outra frase que você disse, que eu acho que vai ficar para mim, eu, eu, eu sou de uma família aqui de artistas também, meu marido é músico, e você falou que Todo mundo, na música, todo mundo fala o mesmo idioma. E olha, eu nunca tinha pensado nisso e é, é maravilhoso de você pensar que todo mundo mesmo, né mesmo de, do outro lado do planeta, fala a mesma língua, né? Muito maravilhoso, parabéns por isso. E quero dar agora continuidade, eu quero perguntar para a Ingrid, né? Oi, Ingrid. Me conta. Eu quero saber se inspira a sua inspiração. Eu quero saber um pouco do que você pensou é, lá no comecinho quando você pensou em fazer o Spirit Também você é, tinha noção que ia chegar onde chegou? Conta um pouquinho para gente. Olha, é, eu assim às vezes, né, é, fico sempre acreditar mesmo, né e como eu consegui reunir tantas boas histórias, assim, sabe? Tantas boas pessoas, né? É, que estão por trás desses projetos, dessas empresas, desses negócios, né? Fazendo toda essa diferença, todo essa, esse movimento também, sabe? De, de incluir pessoas, de promover todo esse, esse impacto mesmo, né? Positivo no mundo, de levar toda essa mensagem. Então, é, eu, assim, não, nem sei explicar né como tudo isso aconteceu, né, porque acho que foi tudo tão natural, sabe? Tipo, quando eu conheci a Seringô, eu conheci primeiro o Francisco, né, Zélia? É, em um evento, né? Então, tava uma palestra e do nada, um certo dia, tô lá dentro da, da sala da palestra, e aí eu vi no Francisco contar toda essa história. E aí tipo, nossa, adorei, aí conversamos, né, e aí trocamos e-mails, e aí passou-se o tempo, e eu disse, não, eu acho que a Seringô tem que entrar, né, que é uma história genial, e aí conheci depois, né, o Batman, é, pelas redes, Batman, foi um processo também bem, assim, natural, descobrir um projeto, e aí, marquei um dia com, com ele e a gente conversou, e eu disse: Não, com certeza, sem dúvidas também tem que ter o Batuqueiros lá nesse documentário. E assim foi, sabe? E, e é isso. Hoje eu fico muito, assim, é um orgulho muito grande, sabe? Muito feliz mesmo, assim. É, é um sentimento inexplicável assim que eu fico muito muito feliz de, de conseguir ter reunido conectado essas pessoas dentro de um de um projeto né um documentário que eu quero que esse né que que essa ideia do documentário ele se expanda né a gente está aqui batendo esse papo que hajam outras formas também da gente levar essas histórias então é, é isso eu tenho muita alegria muita muito orgulho de ter feito, conseguido, né, ter, enfim, realizar tudo isso. Legal, e a gente que te agradece, né? Ah, e... eu que agradeço. José, <risos> me Oi. conta para mim como que foi ver oh, a sua história sendo contada num documentário, você já falou um pouquinho lá no começo, que está todo mundo muito bobo ainda, vendo, conta um pouquinho mais, e, e olha como a, a hora boa, né, gente, mas então eu já vou aproveitar e já quero te perguntar também, é, se você gostaria, assim, de uma mensagem, que mensagem você gostaria, se tivesse um monte de aluno aqui, por exemplo, alguma organização, a gente não sabe quem vai ver, né, também esses vídeos, uma mensagem que você gostaria de deixar aí, dessa toda a sua história? Beleza. Então, vendo, ouvindo, né, o Batman falar das dificuldades, né, Batman, imagina que a gente está aqui na Amazônia, e Ingrid teve a oportunidade de ir conosco em uma das comunidades. Nós trabalhamos em comunidades muito distantes, muito distantes, de ter 72 horas de barco saindo de Belém até a última comunidade que a gente trabalha, e fazendo esse trabalho maravilhoso que a gente acredita mais quando a gente se vê mesmo assim, num, num vídeo, assim, você acredita, poxa, eu tô fazendo alguma coisa muito bacana junto com esse pessoal todo. Porque aí já não é mais a Zélia, né, já são muitas, muitas pessoas envolvidas, né, multiplicadores que nascem nesse trabalho com a gente e que vão nos ajudar em outras comunidades, né, levar esse conhecimento, que já não é mais meu, já não é mais do Francisco, já é de muita gente. Né? Então é, eu fico muito feliz, muito, uh, me sinto e de ver na tela né, a cara das pessoas. Impressionante é ver, no nosso caso, a Célia, a, a, Luci, a Luciene que me ligou chorando. Zélia, agora eu sou, eu como se eu fosse uma artista. Eu sou apenas uma seringueira artesã, vocês precisam ouvir o que elas falam, sabe? Porque ela me ligou assim, muito feliz quando eu mandei, que ela conseguiu ver lá na comunidade dela, conseguiu assistir, e todo mundo, olha, agora a luz está no cinema. Então você imagina a alegria dessas mulheres, porque o nosso trabalho é feito com os seringueiros, né, o primeiro passo foi com os seringueiros, e depois a gente começou a trabalhar com as mulheres. E aí veio a, a dificuldade, né, eu, uma mulher, indo fazer uma oficina com homens, né, e que os homens não queriam que as mulheres se inserissem no trabalho. Depois eles perceberam que eles não iam saber fazer um brinco, que eles não iam saber fazer um colar, que eles não iam conseguir fazer, cortar a borda de uma folha para fazer um suplá, que eu convidar a Márcia, que eu estou vendo aqui, a Lara, né, e todas as pessoas que estão assistindo aí, que busquem e vejam a seringou oficial, vocês vão ver um pouco do nosso trabalho, e também vão poder entrar em contato conosco para que a gente possa explicar mais e melhor. Hoje nós temos, além do trabalho dentro das comunidades, a gente tem uma fábrica que produz um tênis 100% sustentável, é, você não quer mais o tênis, você pode jogar na natureza, que ele vai se depompor, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, é um trabalho grande, é um trabalho dentro da Amazônia, e a mensagem que eu deixo é que você nunca desista, né, do seu sonho. Por mais que tenha alguém lá dizendo, olha, você não é capaz, você é capaz sim, porque eu nasci de uma família de pessoas do interior, nasci e me criei no interior, e eu me, me sinto muito feliz em sair da minha casa e andar 72 duas, duas horas dentro de um barco para ajudar um grupo. Isso, para mim, não tem preço. Quando eu vejo essas mulheres pegar o dinheiro, né? não é o dinheiro em si, é a capacidade que ela tem de fazer um produto que vai parar na orelha, que vai o colar, que vai estar na mesa de uma... hoje, por exemplo nós temos os nossos produtos na França, produzida por uma das comunidades aqui. E ela, a moça mandou um vídeo para ela mostrando, ela participando de um evento na França, ela disse, Zélia, nossa, eu fico tão feliz de saber que meu simples trabalho está nas mãos de pessoas tão distantes e que está ajudando a Amazônia. Então, é, que não desista, eu acho que a gente tem que ser persistente, a gente tem que se valorizar e tem que olhar para frente. Né? Não, não deixar que outra pessoa venha, e é isso mesmo, quando a pessoa disser, ah, você é louco, acredite que você está certo no seu sonho, viu? porque o Francisco, quando eu conheci o Francisco no Acre, as pessoas falavam assim, ah, esse cara é louco, borracha já deu, ninguém mais vai para o Seringal, hoje ninguém mais quer saber, e na verdade, né, o louco levou a tantas loucuras, a tantas pessoas, que hoje nós somos a gente até brinca, digo, nós somos os louquinhos, né, que acompanhamos a loucura do Francisco, que tem dado super certo, eu estou muito feliz e o Inspire para mim tem sido assim, maravilhoso ouvir os depoimentos e, e sentir, né, eu me sinto muito feliz muito valorizada e quero ajudar a Ingrid a ajudar mais pessoas a se sentir assim, é, eu estou assim de, com muita vontade sabe, Ingrid, de, de poder apresentar pessoas, locais, e acompanhar vocês, se for um caso, para a gente mostrar a carinha dessas pessoas, para elas se sentirem, assim, felizes, porque se uma pessoa se sente feliz, a gente também se sente feliz. E eu sou muito grata. Ah, eu que agradeço, sou muito grata também, e vamos juntas, eu quero muito aí dessa essa parceria de vocês, da sua, do Batman também. Isso, é, se todo mundo aí. que estiver aqui, que, que, né, que queira também fazer Sim, parte né, é dessa caminhada, também. desse movimento, vamos juntos quero, quero muito. Vamos lá. O Batman, é, e para você, qual foi o impacto aí do Spirit Cont-Me? O que, que, que aconteceu depois dele? Como vocês se sentiram? É, conta para a gente também aí, se você quiser deixar alguma uma mensagem que você gostaria de deixar. Fala aí para gente. Puxa, é, eu lembro, né, como se fosse hoje, né, quando a empresa me mandou uma mensagem, e ela me mandou uns, uns links, né, de alguns projetos que eles já tinham é, registrado, né, em outra temporada. E aí eu falei, puxa, como... eu lembro que foi um, um projeto de, uma, de dança, e eu falei, é caramba. É, eu falei, caramba, como eu queria... Encontrar esse pessoal desse projeto e tentar falar que por que a gente não leva a dança para os surdos também? Acho porque tem muitos surdos, muitos surdos que gostam de poesia, muitos surdos que gostam de dança, e a música é o combustível né, para a poesia e para a dança. Aí eu já me senti incluído, sabe? Né? Eu falei, puxa, antes da Ingrid decidir se ia contar a nossa história ou não, eu já, já quis fazer parte porque eles eles sabem contar de um jeito tão tão bonito, sabe? Com, com tanta leveza, com, com tanta paixão que a história que histórias que já são bonitas ficam ainda mais lindas, sabe? Contadas por essa por essa galera. Ingrid, se não existisse, teriam que inventar ela. E e a, e a equipe, <risos> e a equipe que ela juntou também são pessoas maravilhosas que me trataram super bem. E e quando eu falei para os nossos alunos né, que a gente ia participar de um documentário, que ia passar num canal é, do YouTube, e eles ficaram muito muito ansiosos, né? Porque eles eles sabem que que eles são uma referência pra, na comunidade surda, né? Porque tem tem alguns jovens surdos que que vão se encontrar vendo imagens dos nossos batuqueiros tocando, vendo imagens dos nossos educadores surdos ensinando música para outros surdos. Então, eles têm essa consciência de que é, cada vídeo, cada documentário que, que é feito com o nosso, falando da nossa história é importante porque vai é uma vitrine a mais para falar da nossa iniciativa e assim a gente conseguir né, formar novas parcerias e ampliar esse nosso projeto. E... Eu lembro que né, a Zélia falou né, que eles são do, do Acre e agora estão no Pará. Eu já fui duas vezes lá para Rio Branco realizar oficinas de música com os surdos de lá. E para cada região do país que a gente viaja, antes a gente faz uma pesquisa a respeito das dos ritmos e danças que, que são é, praticados nessas regiões. Porque além de... De, de fazer um, um trabalho de inclusão cultural de surdos através da música, é importante também fazer um resgate da identidade cultural desses jovens. Porque eles, apesar de não não ouvirem, eles também são herdeiros de toda, de toda essa diversidade cultural que tem no nosso país. E, e eu pude... É, e também já, já passei três dias e três noites navegando lá no Rio Tapajós, e fui na comunidade de Jamaracuá é, pra, e, e, e trouxe também alguns artigos feitos de borracha vi uma seringueira pela primeira vez na minha vida assim, eu vi uma seringueira de perto e quando eu vi o projeto de vocês lá naquela noite aqui em São Paulo eu pude me transportar para aquele para aquelas minha visita na floresta né e ver como como a, a como nosso país é rico e e aí isso reflete, né, faz a gente refletir, dizer, Pô, como um país tão rico ainda tem tanta pobreza, né ainda tem tanta gente passando por tantas necessidades, mas dias melhores chegaram e dias melhores precisam, a gente precisa manter essas expectativa de dias melhores, porque a gente conseguiu virar uma página muito infeliz da nossa história, e que Antes dessa página ter entrar, né? Infelizmente, eu escrevi um projeto para o Rumo do Itaú Cultural e eu pude é, realizar um sonho, assim, um sonho. Eu escrevi quando eu morava em Recife ainda, em 2017, que eu queria fazer uma caravana percorrendo todas as capitais do Nordeste, com realizando oficinas em escolas. De oficinas de sensibilização musical em escolas de surdos realizando workshop para educadores ouvintes ou surdos e realizando apresentações em cada capital do Nordeste e aí eu, na minha cabeça eu desenhei que a gente ia começar em Teresina e ia terminar em Salvador sabe por quê? alguém aí avalia? porque é dessa maneira a gente ia conseguir desenhar uma orelha no mapa do Brasil e a gente e a gente e a gente desenhou essa orelha em 2000, de setembro a dezembro de 2019 a gente desenhou uma orelha no mapa do Brasil e eu sempre quis desenhar a outra orelha que seria lá na região norte e só que aí eu descobri né que tem que ter muito dinheiro para comprar muito combustível porque algumas <risos> comunidades a gente só consegue chegar de barco. E tem uma amiga minha lá de Pernambuco que fez uma pesquisa com a tribo Sateré-Maué, lá do Amazonas, que tem índios surdos. E que eles, eles desenvolveram um outro idioma de sinais. Então, no Brasil, não tem só a Libras. tem Deve ter muitos outros também, outras línguas de sinais que são usadas por pessoas que não escutam. Então, quando eu, quando eu descobri isso, eu falei, puxa, eu preciso ela continuar a desenhar um rosto no mapa desse Brasil. E vai ter que ser um rosto muito feliz, porque chega de tristeza, chega de ódio, tristeza. chega de rancor. E aí, só que né, eu tenho que preparar o orçamento desse projeto para comprar muito combustível. Pois. E, e também não sei Verdade. o tamanho dos barcos, se vai dar para colocar os tambores né, nos barcos e a gente fazer é, essa experiência musical que ultrapassa os limites do som, a gente realizar ela também lá dentro, lá no coração da floresta. E oh. e depois né, a gente desenha o nariz no centro-oeste e desenha a boca lá no sul do país. <risos> Nem que vai ser uma boca pequena, né? Porque o sul é bem estreito assim, mas vai ficar um rosto bonito, porque vai ser um rosto feliz, vai ser um rosto inclusivo e vai ser um rosto que vai dar orgulho para todos nós e de, de ter nascido num país que que tem tudo para ser um país de gente feliz, de gente alegre, de gente que dança, de gente que toca, de gente criativa. Então, essa é a minha mensagem, é para que a gente entenda de uma vez por todas, né, que que os limites e que, que as diferenças existem para nos aproximar e não para nos, nos distanciar como esse povo que que, a gente, que nem vale a pena mencionar é, achavam né que que os que as diferenças que pessoas que têm algum tipo de limitação tinham que ficar aqui segregadas em algum lugar e a gente iniciou esse projeto de música com surdos porque cria cria cria da logo um... é é uma situação muito engraçada, né? Quando a gente chega e fala de música para surdos, a pessoa fica sem acreditar, né? Acha que, que ouviu errado, porque o novo assusta, né? O desconhecido costuma nos assustar, mas a gente tem que entender que o novo e o desconhecido pode ser muito, muito pode trazer muita muita riqueza para a gente. Então a gente tem que estar preparado para o novo, pro, porque e as melhores chegaram e, esses, e a gente precisa manter essa energia P pelos nossos filhos, pelos nossos netos e a gente precisa né, construir essa, fazer desse país um país feliz de verdade, com oportunidades iguais para todos, né? para surdos, para ouvintes, para cegos, para cadeirantes, para ricos, para pobres, para negros, para brancos, para... Para héteros, para homossexuais, para todas as pessoas, porque o sol tem que brilhar para todo mundo, né? É isso, aí. é isso aí. Ai, gente, que delícia. Olha como eu passo rápido. Já, já são 4h26. O é, papo é, é, é bom. Né? Que ah, dá vontade de ficar escutando aqui vocês. assim. Oi, Ingrid. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, porque eu quero abrir para mais para Lara, ver se elas querem perguntar é, alguma sim, coisa, sim. comentar. É, enfim agora. mas eu queria fazer um né, acho que um comentário talvez né que eu acho interessante nessas nessas histórias em especial né da, da Zélia e do Batman, é quanto, é quanto a gente tem de propósito né que é uma coisa hoje que muitos né ficam ai ah, é mimimi é, né mas é olha a importância de você ter um um propósito e, e só através dele, quando a gente tem isso muito claro, né, esse sonho, essa vontade, esse desejo, que a gente consegue ultrapassar realmente o tempo, né? A Zélia são 20 e poucos anos, né? E até hoje está aí nessa, né, nessa jornada, nessa busca né? de impactar cada vez mais né seringueiros, os povos indígenas. O Batman que está aí também, quantos anos, Batman? Já tem mais de, de 10 pelo que eu coloquei, há de 15 anos, né? É, isso aí, começamos é, em 2008 É, em 2008. Então, assim É, é, é muito tempo E que você precisa realmente ter algo Muito que te direcione né? E como esse, essa questão do propósito esse, né, Ter um propósito é tão importante né? Isso que me chama atenção assim. E que são propósitos genuínos né, Também São histórias genuínas né, Que você vê que tem muita verdade Tem muito coração, muita alma né, Em cada uma dessas histórias eu fico muito feliz, eu sou muito grata a Deus mesmo, assim, ter, assim, conhecido vocês e, e vocês terem entrado, assim, na, na minha vida, nas vidas de outras pessoas, eu tenho certeza que vocês impactaram também outras pessoas, com certeza, e vou impactar cada vez mais. Então, acho que, ah, sou muito feliz, gente, muito feliz mesmo, e só, só agradeço, só agradeço. Ai, que a Zélia, o Batman muito feliz mesmo. Espero Bom, que tenha, que novas histórias surjam, né? É, tem muita coisa ainda, ainda para acontecer aí. E eu quero abrir para a Márcia, para a Lara, se vocês puderem pelo menos dar um alô para a gente, falar de onde vocês são, como ficaram conhecendo o Espirito conte é, o que vocês quiserem comentar, abram o microfone. Eu vou falar. Vou Fala, falar um aí, pouquinho. Primeiro que eu tô me sentindo aqui num encontro de super-heróis, né? Não é só o Batman que tá aqui, tem vários super-heróis. A Amanda pegou o tempo e quando eu vi, eu não tinha aberto a câmera ainda já tá, já tinha passado uma hora, então mexeu aí com as essências do tempo. Aí a rainha do tempo, das palavras, conectou <risos> todo mundo, pegou gancho ali, tem então uma super heroína aí. A Ingrid, que eu conheço aí desde 2016, e que eu conheci, sendo inspirada por ela na primeira temporada do Inspiricont, também fiquei muito tocada, pela história do balé de cegos, e foi um momento ali que aquilo chegou com uma energia que era muito necessária para o meu contexto. E aí, quando veio essa segunda edição, quando eu fui lá assistir o documentário, né, a Ingrid me convidou, e eu vi a história da Zélia, e eu vi a história do baixo, eu falei assim, Ingrid, acabou, acabou a minha relação com qualquer outra coisa todas as bijuterias, todas as coisas que eu usar, vai ser só seringô, eu nunca mais quero botar nada em mim que não seja da seringô, eu vou cancelar o Spotify, eu vou ficar ouvindo só som da pele, batuqueiros do silêncio para lá e para cá, porque é isso, eu quero nutrir essa coisa que me encheu tanto, me inspirou tanto, então assim, eu sou muito grata por, por esse trabalho, pelo trabalho de vocês, realmente é, assim, a Ingrid sabe, eu levo isso para tudo que é canto, qualquer pessoa fala assim, ah, tem uma hora e meia aí, vamos assistir aqui um documentário, aqui ó, e conte, me leve, e as pessoas ficam muito impressionadas. A pergunta que todo mundo sempre me faz é como ela encontrou essas histórias? Essa é sempre a primeira pergunta quando acabo o documentário, porque fica todo mundo muito impactado com a qualidade das histórias, com o capricho, com a excelência. Então, para mim, aqui foi um presente que eu ganhei nessa quarta-feira, estar tá aqui com vocês. Só quero agradecer, dizer que vocês têm aqui é, um time. Né, de pessoas impactadas aí pela, por esse trabalho coletivo, para divulgar vocês, ajudar vocês, celebrar vocês e, e todas essas coisas aí. Que legal! De onde que você é, Lara? Eu sou de São Paulo, hoje é aniversário né, dessa cidade maluca, mas eu estou aqui refugiada <risos> na natureza, no litoral, faz três anos que eu me mudei aqui para o litoral, então eu estou tô, tô aqui vivendo uma nova fase, buscando aí um pouco mais do que a Zélia conhece muito bem de natureza, mas aqui do meu jeito, mas estou sempre ali em São Paulo, que ainda tenho muita coisa para aprender e para tirar daquela cidade. Ah, que gostoso, obrigada pela sua participação, Imagina. pelas suas palavras, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Imagina. E você, Márcia, quer falar um pouquinho? Sim, nossa, eu estou encantada, estou <risos> encantada com as histórias, Estou muito grata também de poder estar participando, colaborando com esse projeto de alguma forma. Eu estou começando, iniciando a trabalhar com a Ingrid agora e estou realmente encantada. Assim como eu me emocionei assistindo o documentário, hoje eu me emocionei muito ouvindo essas duas histórias. Me segurei para não chorar, que eu sou uma chorona. <risos> E eu sempre tive uma identificação muito grande, até falei para a Ingrid com causas sociais, sempre quis atuar de alguma forma nisso, mas até hoje eu não saberia como, e de repente surgiu a Ingrid no meu caminho, <risos> <risos> para me inspirar. Então é isso, sou, realmente estou muito grata, muito feliz de estar participando, realmente é algo assim que, que preenche a alma da gente, né? e, e faz tudo assim fazer sentido. E é isso, gente, eu sou do Sul, sou do Rio Grande do Sul e estou encantada com, não conheço o Norte e o Nordeste, encantada com... com esse universo, é um outro universo, né, o país é muito diverso, né, então são histórias lindas, preciso conhecer o Norte e o Nordeste, urgente, essas histórias lindas, e, e é isso do Sul é da parte da boca lá do. É, então. É. É. É. Vem para o Sul. Vem para o Sul logo que a gente vai. Pois é, adorar. é isso que eu ia falar. A gente tem muita coisa para fazer juntos, viu? Uhum. É, levar o projeto para o Sul, levar esse pessoal para o Norte, Zélia. Isso. Levar uhum. o bairro para o Norte também, com né? o projeto Batoqueiros. Tem muita coisa aí que eu já é. pensei aqui nesse encontro que a gente pode fazer, viu? Vamos junto conhecer nessa. Esses lugares todos, Márcia, Lara. E aí em São Paulo, Lara, a gente está nas lojas aí da Artis, é, da é, Rede Artisol, né? E também na Benglô, na Oscar Freire, a gente tá os produtos estão lá. Caso queira comprar direto do, no, da, da cooperativa ou dos produtores, você pode falar com a gente através da Seringô. Que aí a gente indica a comunidade, quem que vai te atender naquilo que você precisa. Luzinha, tá bom? Ótimo, eu vou, Ótimo, eu vou comigo, querer. Tá? Nossa, Nossa hoje aqui. Você está mim. Olha que lindo! Agendinha do ano. É, é o marcador de livros. Não, <risos> mas já... é, uma, é uma agenda de é, Eu comprei naquela lojinha lá da, da feirinha, lá em Santarém. Aham, uhum, eles fazem. Do... É, é uma agendinha. É, essa agendinha a gente doou para a comunidade, e aí eles fazem, customizam né, a capa, ah. e aí vendem lá. Inclusive essa semana a gente está mandando mais duas caixas que é para eles fazerem e venderem lá. É uma agenda... Sem... Ela... Não, tem, é. não tem data, assim, não tem ano, né? É, não já... tem ano, é verdade. É. Mas é isso, gente. Quando quiserem vir também passear aqui pela, pela Amazônia, falem com a gente. De repente, a gente está indo para o Marajó, vamos junto, para o Tapajó. Sim, sim. E Ingrid está querendo continuar a história, eu né, Então, vamos eu lá. Nossa, e eu, assim como a Lara. Já... E falhou, Márcia. É o produto de cada pessoa, assim, já, já vou olhar, já vejo como é que compra, porque realmente é, é muito legal. É, segue lá a gente na Seringol oficial, uhum. tá? Uhum. <risos> Conheça mais o nosso trabalho, vai ser maravilhoso. Ah, que legal, Ingrid. É, tempo, né? Foi muito, foi corrido mesmo. Eu vou falar para você tirar uma foto, né? Que você precisa. Isso. Você tem que tirar uma fotinha de, de nós aqui. E aí, gente, eu já quero aproveitar, falar para vocês, então, continuarem seguindo aí nas redes sociais, tem o site, né, que é o EspireConte.me, e o Instagram também, que é arroba e que aí lá vão estar todas essas novidades, essas ideias loucas aí da Ingrid, <risos> o, que, o que tiver de novidade vai estar lá, então vocês não deixem de seguir, porque vai sair tudo lá para a gente. Precisa. Agora vamos, vamos dar um sorriso para tirar uma foto bem bonita. Vamos lá. Olha a foto. Kaira, né? Kaira! Ai, ela viu o ah, tirar. Ingrid, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Ai, gente, é, deixa eu só colocar, não, deixa eu colocar a tela. mas quero agradecer, gente, a vocês, todo o tempo, de todos aqui que estão participando, não só da Zé e do Batman, mas você, Amanda, muito obrigada, né, por fazer toda essa moderação, essa apresentação, sempre muito bem, a Márcia, que, né, também começou aqui agora com a gente trabalhar e, e tá aqui hoje participando, a minha amiga Lara, que está aqui também, que né, pôde tirar seu tempo, ela é a pessoa do tempo, gente, então, <risos> que fala muito bem sobre a gestão de tempo, então, obrigada por doar o seu tempo aqui para estar com a gente hoje e agradecer, agradecer a todos vocês e é, espero que a gente possa né, fazer novos Cine Debates, também a ideia é que a gente continue, vai isso para organizações sociais, escolas públicas, uma forma de educar, né, de, de, de gerar um conteúdo educativo, de conscientizar, de inspirar, de gerar novos agentes aí de transformação. Então a gente espera que a gente possa fazer, né, que tenha novos, novos debates e é isso. Vamos continuar contando novas histórias, gente. É, e a palavra que ficou para gente, eu acho que foi impactar, né? Eu acho que sai todo mundo um pouco mais impactado ainda. Se assiste, você conversa e que, que esse Cine Debate, então, assim, ele viaje pelo Brasil inteiro para impactar mais pessoas. Muito obrigada, viu, gente, pela, por, por estarem aqui com a gente nesse momento, nessa uma hora aí que a gente ficou. E sai todo mundo mais energizado, mais inspirado, né? Mais feliz, eu acredito também. É, feliz em saber que existem vocês todos aí. Tá bom? Muito obrigada. Beijo, boa tarde para todo mundo. Beijo. Obrigada, Pensa. gente. Boa tarde. Beijo. Vamos inspirar. Tchau. Vamos inspirar. Vamos, tchau. inspirar. Vamos inspirar. Tchau. Vamos inspirar. Tchau, Uma, tchau, próxima beijo. Uma próxima orelha. Uma próxima. <risos> <A> próxima orelha. A <risos> próxima Vamos fazer essa orelha aí, Batman. Tchau, tchau cara. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau gente. Obrigada, viu? Tchau.